Perceba a presença do Mestre Sananda, que te abençoa e te ilumina. Segundo um trecho da Bíblia, quando Jesus esteve na terra, disse Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras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 Físico, etérico, emocional, mental e espiritual. Eu ordeno que a ordem divina seja restabelecida. Em meus pensamentos, emoções atos e palavras desequilíbrios são ilusões criadas por meu ego e agora determino que meu ego não tem poder algum sobre o meu ser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 Tenha um dia de muita paz e harmonia. Namastê.